Vamos fazer um suco revitalizante com amino greens? Vou começar colocando num liquidificador um copo de suco de laranja, um maracujá, uma rodela de abacaxi congelado e por último, um scoop de amino greens. O amino greens é um blend de 8 aminoácidos essenciais. Agora é só bater. Em um copo com gelo, a gente vai coar esse suco. E agora tá pronto! É só tomar! É tão delicioso! Se você gostou dessa receita, curte, comenta e se inscreve no canal!